Olá, estamos começando mais um programa Conexões pela TV Campos. Eu me chamo Eliana Menezes, sou professora do Departamento de Educação Especial aqui da Universidade Federal de Santa Maria e hoje convido é, para conversar comigo sobre a temática Educação, Filosofia e Práticas Escolares a professora Elisete Tomazetti é professora do Departamento de Metodologia do Ensino, do Centro de Educação aqui da Universidade, que tem desenvolvido as suas pesquisas com ênfase nas questões relacionadas à filosofia e ensino da filosofia. A professora Elisete é licenciada em filosofia, tem mestrado e doutorado mestrado em filosofia, doutorado em educação, e hoje, então, se disponibilizou a vir conversar conosco, e eu te agradeço muito, Elisete, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, Eliana, por estar nesse... Nesse espaço, podendo falar de coisas que eu estudo, pesquiso e também desenvolvo junto aos meus alunos no curso de filosofia e no programa de pós-graduação em educação também, orientando nessa área. É uma conversa sobre escola, filosofia e coisas que nos afetam, né, Ele isso, é Isso, de... muito é... necessário nesses tempos que vivemos. Que bom que tu falaste sobre tempos que vivemos, porque eu acho que eu começo a conversa contigo pensando sobre isso. Uh, a gente vem... De, assim, pontualmente, desde a abertura política do país com a né, promulgação da Constituição de 88, mas desde então a gente vem sendo apresentado gradativamente a políticas que vêm possibilitando uma série de mudanças né, no contexto educacional né, brasileiro com ênfase talvez maior, com a ênfase maior talvez na questão da democratização do ensino, no sentido de garantir mais acesso. Né? Uhum. para as pessoas, uh, a escola, a escola pública, né? a escola que deve ter qualidade, enfim. É, ocorre que esses, uh, eu, eu entendo que esses movimentos, esses né, programas, essas políticas que vêm ampliando o acesso, uh, nos últimos tempos, eles é, têm se mostrado um pouco fragilizados pelo contexto político que nós estamos vivendo. Eu queria uh, te perguntar, né, da condição de professor de filosofia que pensa a escola desse lugar, uh, como é que nós podemos pensar é, uh, o que tem se anunciado né, em termos de precarização da escola mesmo, de fragilização das práticas do professor, do papel do professor? Então o que tem se anunciado, uh, uh, o que, que exige a nossa atenção, no que, que a gente tem talvez é que focar as nossas discussões com um pouquinho mais de ênfase? assim? É, eu penso que essa, esse período de políticas públicas inclusivas, né, todo um um movimento de trazer para a escola aqueles e aquelas que durante muito tempo ficaram fora, né? a escola e a universidade, uhum. né? eu acho que foi, nós vivemos um momento bastante propício, né mas nos últimos poucos anos agora a gente tem sofrido, e eu vou me referir então especificamente, assim pensando especificamente na questão da filosofia, que eu acho que foi uma das, dos, dos, dos uh, atravessamentos bastante prejudiciais que é a questão da filosofia, né, das artes, né, das humanidades em geral pela reforma do ensino médio que né? deixam de ser obrigatórias que deixou é, elas deixaram de ser consideradas disciplinas obrigatórias e passaram a ser denominadas estudos e práticas e nós não sabemos muito bem ainda né do ponto de vista da, da escola e da operacionalização no, no currículo como que se vai desenvolver esse, esse esse trabalho com as humanidades, não só com as humanidades, mas educação física, enfim. Então eu acho que a reforma do ensino médio tem esse, esse caráter de nos colocar num, num, numa dimensão de, de decréscimo do que nós vínhamos conquistando ao longo do tempo com essas políticas. Eu acho que também a questão do, do ataque à ciência, à universidade, né, que nós vivemos esse ano de forma bastante intensa né, no Brasil, Uh, e a questão que tá aí no horizonte da educação domiciliar, uhum. né, que é uma coisa que tem muito a ver com a nossa discussão sobre a escola, né, a importância da escola, a necessidade da escola e, ao mesmo tempo, um projeto né, que está aí uh, circulando para que se oficialize, se regulamente, a educação domiciliar, né, algo que a gente pode perguntar, bom, mas... O que, que isso significa? É apostar realmente que a escola não tem mais sentido, não tem mais é, valor. Né? São os próprios pais que educam. Né? É, e também o caráter das escolas cívico-militares. Né? Então a gente vai percebendo que todo um, um, um movimento de, de certas políticas bastante democráticas, inclusivas, a, que apostavam no, numa, no fortalecimento da sociedade democrática, a gente agora começa né, a ter outras formas de pensar a educação, de pensar a escola, uh, do, no, do ponto de vista de projetos, claro que ainda né, nem todos estão aí aprovados e liberados, mas em especial a reforma do, do ensino médio, que né, veio por medida provisória em 2016 e depois... Né, colocada, alterando a LDB, né, isso já é uma realidade. Uhum. Então nós estamos às voltas hoje no Brasil, né, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Maria, com essa reorganização da escola. Né. Eu fico pensando agora, te ouvindo, que uh, quando a gente pensa que uh, democratizar o acesso uh, e garantir então que mais pessoas, ou que né, o máximo de pessoas uhum. possíveis estejam na escola, não significa efetivamente garantir a uh, aprendizagem, garantir a produção, a formação de um sujeito, né, apto, enfim, ao exercício da cidadania ou, enfim, o que cidadania se fala, mas... Então, se garante o acesso, mas uh, tem que se é, atentar muito para o que se faz, então, dentro da escola. Me parece que essa é uma questão bem importante que a gente tem discutido uhum. muito lá no Centro de Educação que é, afinal de contas, é, que significados nós temos produzidos para a escola e como é que a gente tem, então, entendido que a gente deve desenvolver práticas lá dentro, com que intencionalidades, né? E aí eu fico pensando uh, a potência, né, voltando então para a questão da filosofia, uh, a potência que a filosofia possui enquanto uh, disciplina ou enquanto presença né, dentro uhum. da escola, para a produção, então, dessa dessa educação que não só garanta que os sujeitos ingressem na escola, mas que eles ali dentro possam se transformar, pensando, né, possam se constituir como sujeitos que vão né olhar para o outro, enfim. E, e retirar a filosofia, então, do currículo escolar também diz, né, de uma uh, necessidade de, de produzir um sujeito muito específico, um sujeito que talvez tenha... Uh, Uh, seja menos convidado, não sei, o que que tu me, assim, como é que tu pensa isso comigo? É, assim? Eu acho que são, tem algumas coisas, assim, coisas. Na, tua, na, tua, <risos> na, na tua pergunta, né? Eu acho que uma das primeiras questões que eu acho que é importante pontuar é, é a, essa dimensão da, da, da inclusão, né? A escola que se abriu, a escola que acolheu, né? que se democratizou alguns dizem né, se massificou, mas ao mesmo tempo a luta, que foi sempre muito forte, né, dos educadores, enfim, dos pesquisadores, para que essa escola, aí tem aquela, aquela palavra assim bastante genérica, né, seja uma escola de qualidade, uma escola pública de qualidade. Né? Então essa foi uma luta desde a Constituição de 88, a LDB. Né, que não bastava o acesso, teríamos que ter essa essa qualidade e um, um, uma política curricular, uma, uma forma de organização da escola que realmente significasse né, um, um, um valor e, e demonstrasse a importância daquilo que se faz na escola, como conhecimento, como práticas, como habilidades, valores, enfim. Né? Então, acho que essa é uma luta muito forte que se alia também a um discurso que está muito forte hoje, não é de hoje, mas acho que já de um tempo, assim, de também olhar para a escola de uma forma muito crítica, né, dizer a escola não faz o que ela, né, diz que deveria, que se diz que ela deveria fazer, ela não atende as funções sociais as as crianças e os jovens não saem a, a, a, a, a, a, com aprendizagens que né, seriam necessárias estão aí as avaliações né, em larga escala tem, estão aí as avaliações do PISA prova Brasil enfim mostrando que bom a escola né, falhou. falhou a escola tem falhado Inclusive então numa relação disciplinar né tipo, os alunos não obedecem mais ah, não tem um mais autoridade do professor isso. o professor não não não consegue mais se colocar em sala, ser uma pessoa que tem um, um, uma importância e, um, e uma autoridade reconhecida, não pelos, pela aquilo que a gente diz, né, uma autoridade que se impõe pela força e pela violência, uhum. mas uma autoridade que se impõe pela, por aquilo que ele tem a dizer, né, por aquilo que ele representa em sala de aula. Né. Então, a gente vem de um, de um processo de muitas críticas à escola. Né. Eu poderia enumerar várias. assim. E me parece que aquilo que eu, que eu coloquei, né, de, de educação domiciliar, escolas cívico-militares, elas vão um pouco nessa, engatam um pouco nessa nesse argumento para dizer, olha, realmente, né. Então, eu acho que hoje o movimento que nós estamos fazendo, e eu né, tenho pensado muito sobre isso, junto com os meus, as minhas aulas, enfim, com os meus alunos e alunas, é reforçar a importância da escola, né pensar o que é a escola, né? retomar um pouco esse sentido né? e aí, claro, obviamente, a filosofia está junto, né? Quer dizer, quando a gente pensa a importância da escola, o que, que nós vamos, por que, que nós continuamos mandando as nossas crianças, uhum. né? uh, para a escola? Né? Uh, o que, que o que, que acontece lá? Né? E aí eu vou lembrar assim, da, de uma filósofa, até que a gente está estudando agora no seminário que é a Ana Arendt, uhum. né? Ah, o que a escola tem que fazer é conservar, de alguma forma, isso que já foi produzido né, por gerações anteriores, em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de, de, de práticas. Né, e isso, se, isso se coloca como currículo, né, que são as ciências, as artes, as linguagens, né, a filosofia, enfim, todo um conjunto de, de disciplinas que deve ser trabalhado na escola, né? A partir de todo, então, essa tradição, de toda esse passado ou que a gente vai chamar de uma herança cultural, mas também olhando para isso que está se produzindo hoje nas condições contemporâneas. Então, me parece que esse é o papel da escola, né? De formação, formação humana, formação cultural, e que a gente de alguma forma está é, é, perdendo um pouco em relação a, um, a alguns objetivos que são mais, vamos dizer, instrumentais, técnicos, é, mercadológicos, né? Então, a gente está dizendo, ah, não, a escola tem que formar determ para determinadas habilidades, determinadas competências, porque as crianças e os jovens já tem que sair habilitados para o mundo do trabalho, para atuar na sociedade a partir de uma profissão, a partir de um de um de algo que ela vai atuar como profissional, né? Seu emprego, seu trabalho. Né? Então, uh, claro que aí a filosofia, claro que as humanidades, né? Inclusive. Elas, elas, né? Para que serve a filosofia? <risos> Essa pergunta, ela sempre, né? Acompanha uh, cada professor que atua no ensino médio, né, Mas por que tem que estudar a filosofia e as e os jovens no ensino médio? Pergunto muito menos para quem tem que uh, aprender matemática, para que tem que aprender uh, português, né? Mas, obviamente, a gente tem que responder isso, porque a gente vive numa sociedade, vamos dizer, utilitarista, né? Então, uh, a, a ensinar filosofia na escola e, e, e lutar pela permanência da filosofia na escola é, de certa forma, lutar também ou resistir por um tipo de formação que a escola eh, ofereça, de, devo oferecer no meu, meu entendimento, né? que é uma formação eh, de caráter amplo, uma formação que possibilite a, a, a condição de pensar sobre aquilo que nós vivemos, né? ou pensar sobre os diferentes, as, as diferentes eh, linguagens, os diferentes discursos que são proferidos aí, seja... Uh, na ciência, seja na religião, seja na mídia, né? enfim, é, é poder faz, ter um olhar sobre isso que se diz, sobre isso que se coloca como verdades, questionar, desnaturalizar, né? sempre com o auxílio, né, dos, vamos dizer assim, daqueles que já se foram, uhum. né? ou, ou que estão aí também, que eu diria os filósofos, as filósofas, né? então essa relação entre o presente e uma tradição talvez filosofia muito mais como uma, uma forma inquietada. Né? A gente vai continuar conversando então, hoje nós estamos aqui apresentando o programa Conexões junto com a professora Elisete Tomazetti, falando sobre educação, filosofia, práticas escolares, e a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos com o programa Conexões, hoje conversando com a professora Elisete Tomazete sobre a temática educação e filosofia e práticas escolares. Elisete, a gente falava antes uh, sobre é, um projeto de escola, me parece, né? Assim, uma possibilidade de pensar um projeto de escola que uh, resulta, né? Que é proposto em função de um. Uh, de uma. assim. De um projeto de governo, na verdade. Né? Existem né, os governos, eles propõem para a escola determinadas intencionalidades ou objetivos, porque eles têm um projeto de sociedade a ser implementado. Uh, um projeto de escola que é, é, hoje é, nos parece, né, esse que se anuncia uh, tão demarcado pelas questões ou pelas ansiedades, os, as necessidades do mercado, digamos assim, é, que, por exemplo, leva para a escola o empreendedorismo, né? uhum. a educação financeira para a educação infantil, o que faz com que as crianças, então, desde muito pequenininho, cada vez mais cedo, uh, se mostrem preocupados com as relações de competição que são estabelecidas dentro da própria escola. É, é, esse, esses, uh, esses, essas práticas, né? esses efeitos desse projeto nos alunos Uh, anunciam, então, uh, a fragilidade da gente conseguir pensar essa escola que, que passa por um, uma, uma atitude mais uh, filosófica, ou mais problematizadora, ou mais reflexiva, vamos né, pensar em termos diferentes, mas para pensar numa mesma uh, possibilidade uh, de estar na escola, que seria, então, estar na escola não exclusivamente para se formar, né, mas está uh, para o mundo do trabalho, digamos assim, não que isso não seja importante, sim, mas não exclusivamente para isso, e portanto não ser tão competitivo ou não querer desde né, a pré-escola já estar alfabetizado numa lógica de que quanto mais cedo tu tu, tu né, habilita mais competente, esse sujeito vai ser, porque me uhum. parece que um pouco a lógica é essa. Então, uh, por exemplo, né com a obrigatoriedade da educação infantil, as crianças hoje entram na escola com 4 anos. né Essas crianças que entram, elas não elas não deveriam ser alfabetizadas na pré-escola, porque Sim. né uh, a, a política não prevê que elas se alfabetizem tão pequenininhas. Mas a gente vê nas escolas, em muitas escolas, talvez especificamente nas escolas não públicas, essa necessidade de, de alfabetizar cada vez mais cedo. E isso parece ser um elemento que vai uh, garantir, utilizado para garantir o sucesso da própria escola. Então, a escola que consegue fazer isso, e antecipando as aprendizagens e, e produzindo esses sujeitos dentro dessa lógica cada vez mais cedo, da, da competição, do individualismo, enfim. É, nessa escola, então, pensada dentro desses princípios, uh, como a gente pode, Elisete, uh, pensar uh, em formas de, não é superar, né? Em uhum. formas de uh, reverter, ressignificar. É entende? Esses... Olhar a escola de um outro jeito, acho que é um pouco isso, assim. Uhum. Que eu sei que passa pela filosofia, como tu falaste antes, mas não passa só pela filosofia, mas de qualquer forma, como é que tu entende que a gente pode uh, pensar a escola não exclusivamente como esse espaço de produção desse sujeito para esse mundo, né? Do consumo, da produção, do mercado, enfim. É, eu penso que essa é uma das questões básicas nossas hoje, né em termos de de quem se dedica à educação, quem pesquisa educação e quem está diariamente nas salas de aula, né, tanto na universidade quanto na escola básica. Mas é, como que a gente coloca, ou, ou melhor, como que a gente considera o lugar da escola nessa sociedade, né, que é uma sociedade, vamos dizer assim, uma sociedade do imediatismo, é uma sociedade do, cujo valor do... Uh, do individualismo, do consumo, né, é, quer dizer, a escola ela não, ela não é, é diferente ou ela não, não, não é outra coisa uh, for, uh, sem a questão de pensar a sociedade, como a sociedade, a, a, a cultura né, contemporânea se, se, se dá hoje, então ela tem essa, essas conexões, essas uh, implicações, né. Então, ela não está isolada, Ela, ela não está é isolada, rapaz, então né? ela está recebendo todos esses influxos, né, e por isso aquela expressão, né, a escola está em crise, nós uh, temos uma escola do século XIX, no, no, no uh, com gerações do século XXI, a escola ficou lá atrás, a, ela não se moderniza, ela não se modifica, enfim. Então tem toda uma, uma discussão sobre isso, né? É, que faz às vezes até a gente perguntar se é, isso que a gente falava antes, né? Se a escola ainda é importante. Né? Mas me é, parece que é o, é o ponto que você traz é né? como que a gente é, significa a escola? Qual é o sentido da escola hoje nessa sociedade, né? É, eu diria assim. Os influxos das políticas, né? os influxos do mercado estão chegando na escola. Você citou né? o que eu acho um absurdo, né? as crianças terem aula de, de empreendedorismo, educação, empreendedorismo, né? quer dizer, já, já, pensar, né? já pensar, já se considerar um futuro profissional, um futuro trabalhador ou um empreendedor, né? como a gente... Esse não é o papel da escola. É entender e entender não... que vão para a escola para isso. Para isso. isso, isso né? é então problema. aí voltamos: a escola. Se, tudo, certamente a escola deve fornecer certas habilidades, certas uh, condições para que se forme, né? se constitua um, um trabalhador, um profissional. Né? Isso não, não fica uh, isolado. Mas eh, o que faz a escola a escola, né? e aí eu volto com uh, essa ideia, né? É, é, é o espaço de fazer coisas que em outros espaços não se faz, não é mais, não é, não é possível. né? É poder pensar, né? é poder ter acesso à, à literatura, é poder ter acesso à filosofia, é poder ter acesso à história, né? às ciências, enfim, a, a essa gama de de conhecimentos, de, de elementos que estão sendo perdidos hoje, né, que, que, que me parece que nós não estamos mais dando o valor necessário, né, como é que a gente significa isso, né, eu acho que... É um pouco do que eu falo para os meus alunos, né, é, é uma questão de resistir de dentro, né, é de resistir de dentro, dentro das condições e possibilidades que nós temos, né, é, é, é, é na, na forma de organizar, na gestão, na, na aula que eu preparo, na aula que eu organizo, né? tentar... É, chamar de novo para si qual é a responsabilidade que nós temos como docentes, como, como professores, né? O que é que nós levamos para a sala de aula? Porque também me parece que, mesmo que a gente diga, não, mas a escola oferece conhecimentos, a escola oferece conteúdos né, nos 45, 50 minutos de cada disciplina, né? eu acho que sim, oferece mas também em que medida esse, esses conteúdos, né, eles produzem significado, eles oferecem possibilidades para que uh, as crianças os jovens uh, se modifiquem a partir disso que recebem, né, possam pensar diferente, possam uh, se colocar questões que não, antes não haviam se colocado. Eu acho que esse é o papel, né, de de você ter acesso ao conhecimento científico, ao conhecimento filosófico, ao conhecimento uh, da literatura, enfim, a literatura, né? todas as artes. Quer dizer, é, para que isso? Né? É, a gente está falando de formação, de formação integral, de formação cultural. E claro que né, quando a gente pensa no caso das humanidades eu vou né, voltar a falar da filosofia porque e acho que da sociologia também né porque somente em 2008 nós tivemos a obrigatoriedade dessas duas disciplinas depois de uma longa né de um longo período de ausência pelo menos ausência legal né e é 2008 e nós né como eu falei antes já na reforma do ensino médio, nós novamente estamos às voltas em, em pensar, entender como vai se dar essa presença da filosofia, se ela vai se dar como uma, uma disciplina ou se ela né, vai ser diluída né, como projetos, enfim. Mas, né, novamente, é, se... Seja a forma como a filosofia vai estar na escola, no ensino médio, seja a forma como a sociologia, como a, as, as linguagens, enfim, vão estar, algo a gente precisa fazer, né, como docente, algo a gente precisa eh, levar para os nossos estudantes que tenha valor, que, que, que mostre esse valor, que mostre esse sentido, né, de... De que é, é, é importante estudar filosofia, que é importante estudar sociologia, que é importante ter acesso, né, aos, a, enfim, a todos os, os conhecimentos que são colocados aí nessa, nesse currículo, né, nesse espaço curricular. E, então, é, acho que junto com uma, uma luta de, é, pela, pelas humanidades no currículo escolar, para fazer um pouco esse tensionamento com tudo isso que tu disseste, né? Dessa preocupação, dizer assim, profissionalizante, mercadológica, né? Empreendedora, eu acho que é, é, esses saberes, né? É, essas disciplinas, elas têm o papel de tensionar, né? Da forma como for, seja como estudos e práticas, seja como disciplinas, acho que a gente tem aí esse papel de, de resistir, e de fazer esse, esse enfrentamento, né? porque a escola não é só formar para uh, um, um, uma criança, um jovem, já pensando lá adiante. Né? Todo um, na verdade, um, a, ideia, a, a escola é um espaço em aberto, é um espaço de, como dizem né, do, dois autores que escreveram o livro em defesa da escola, a, a, ela é o, o lugar do tempo livre, né? é o tempo livre para pensar coisas, né? É o tempo livre para profanar e, e para gerar uma certa um certo questionamento sobre né, tudo aquilo que a gente colocar na mesa né, na sala de aula. Acho que a escola uh, defender a escola para garantir uh, um espaço onde uh, se faça diariamente um convite ao pensamento, né? é, ao olhar para si, olhar para o outro, é, olhar para o mundo, se perceber nesses, né, nessas relações nesse contexto, uh, se afetar pelo outro, né? se preocupar com esse outro, é, eu uh, eu queria, assim, te agradecer muito, eu teria muito que conversar contigo para que nós pudéssemos continuar pensando sobre, então, a escola como uh, um espaço que pode uh, transformar realidades. Mas, uh, gente, o programa encerra aqui, o de hoje, eu te agradeço muito a tua disponibilidade e, e a gente continua, né? Nos nossos Sim. bastidores a gente continua conversando. Muito obrigada, Elisette. Eu que agradeço muito <risos> a possibilidade. E só aproveitando a tua última né, consideração, é a questão da escola como a, um espaço de formação ética, né? no sentido de, de de um cuidado e de uma preocupação com os outros e consigo mesmo. Né? Quer dizer, é para isso que a gente também pensa a formação escolar, porque, porque enfim, a gente... Pensa uma sociedade democrática e a democracia né, é o lugar da pluralidade, do cuidado, né, do respeito ao outro. Muito obrigada, Elisete. Obrigada. O programa Conexões fica por aqui e a gente agradece a presença.